Saudações povo, eu sou o Luquinhas Gameplays e hoje é dia de aprender coisa nova <risos> Rapaziada, ontem eu postei um vídeo sobre a UEFN ou o Criativo 2.0 do Fortnite E no vídeo eu falei que eu iniciaria uma série nova aqui do canal Onde eu ensinaria pra vocês diversas coisas pra vocês aprenderem a mexer nesse programa E fazer os jogos que vocês quiserem aí pra zoar com seus amigos ou publicar pelo jogo <risos> Se você não viu esse vídeo ainda, recomendo que você clique aqui nesse card, mas se não quiser também, não tem problema, porque esse vídeo aqui é um vídeo piloto, é um vídeo inicial, é o comecinho da nossa série. Antes de mais nada, é claro que eu preciso lembrar vocês de deixar o likezinho e se inscrever aí embaixo, e hoje eu vou fazer uma espécie de vídeo tutorial, mostrando para vocês todo o processo básico de você baixar o programa, utilizar ele, entender a interface, para vocês começarem do zero. Olha, se você já sabe algumas coisas sobre Unreal, se você já tem algum tipo de experiência, tudo bem. Se você quiser pular esse vídeo, não tem problema. Esse é um vídeo bem inicial, mas eu recomendaria você ficar aqui e ver todos os detalhezinhos que eu vou passar nesse vídeo, porque vai que tem alguma coisa que pode facilitar a sua vida aí durante os seus projetos. Então vamos lá, sem mais enrolação. Meu pau na sua mão. Deixa o bendito like aí e vamos pra nossa aula. Transição foda com Penis Music. <risos> Pessoal, então, a primeira coisa de todas, que é a mais óbvia, é que vocês precisam ter, além do Fortnite instalado, vocês precisam ter o software do UEFN, e muita gente fica meio confusa aí às vezes, mas é mais simples do que você imagina, tá? Basta você abrir o seu launcher da Epic e ali na lojinha você pesquisa por Unreal Editor, dá um Enter e você já vai aparecer a primeira, o primeiro resultado aqui ó, só clicar e baixar como se fosse um jogo normalzão, baixando isso você já pode clicar Calma, não é bem ali que você clica O jogo vai estar ali na sua biblioteca e você pode clicar e abrir ele e começar a usar E desculpa pela bagunça aí da área de trabalho É um pouquinho complicado o negócio aqui mesmo Rapaziada, essa é a primeira tela que você vai ver no UEFN Isso aqui é basicamente uma página inicial que tem o objetivo de direcionar você para algumas coisas específicas Cada um desses botões é um link, você pode escolher qualquer um deles Esse começando, por exemplo, se você clicar nele, você vai direto para um site da Epic, onde você tem a comunidade, né? Esse fórum com várias dicas. Tá vendo aí, ó? Muitas dicas fodas. É, é, essa aqui é boa, ó. Essa aqui é boa. Essa é boa, velho. Essa aqui também... Essa também é boa, mano. Essa aqui... Essa aqui eu não recomendo não, mas enfim Eu recomendo de verdade que vocês entrem nisso aqui Eu sei que o meu bugou ali, mas por exemplo ó, Eu entrei nesse documentation, eu sei Que o negócio tá em inglês, mas a gente Tem alguns conteúdos em português E esse site, toda essa parte do Dev Community aqui da nossa Epic Games, é muito bom pra vocês Aprenderem coisas e discutirem Porque eles têm um fórum e vocês podem Acabar aprendendo muita coisa, como por exemplo Nessa aba aqui, Get Started Você tem vários tópicos, como por exemplo Aqui ó, Launching Unreal, que significa Iniciando a Unreal. Ele tem aqui, ó, todo esse processo que eu já falei pra vocês de abrir Unreal, de baixar e tudo mais. É só um exemplozinho, né? Tem isso, isso aqui tem dica de tudo, tá? Muita coisa. Mas, enfim, dentro da Unreal, você tem a opção de marcar essa caixinha pra não ficar aparecendo esse aviso pra vocês toda vez. Pra mim, não tem problema, é só clicar que já tira e já era, tá? Bem, essa tela aqui é o seguinte. A ideia é que aqui apareçam todos os seus projetos dos seus mapas de Fortnite, ok? Quando eu iniciei isso daqui pela primeira vez, só apareceu a opção My Project, ou New Project, ou algo assim, que era pra iniciar um projeto novo. Não apareceram as minhas ilhas, elas demoraram um pouco pra aparecer por algum motivo, mas é pra aparecer as ilhas de vocês aí. Essas aqui são as ilhas que eu já tenho no meu, na minha conta do Fortnite, desde o Criativo 1.0 mesmo. No caso, eu criei um projeto novo, então vocês que mandam, né? Vocês podem vir aqui no Island Template, por exemplo. Eu vou fazer isso agora, né? Só pra mostrar pra vocês. E aí você pode escolher como que vai ser a sua ilha, igual lá dentro do Criativo 1 mesmo, tá? Eu vou pegar essa... Ilha de Grades Grande Beleza, eu clico nela Aí eu escrevo aqui o nome do projeto Aqui no lado você escolhe onde que ele vai ser salvo no seu PC Aí você dá um criar E já era O negócio vai criar ali com o nome Bonitinho Beleza, assim que ele criar Você vai ver Isso aí Hoje é outro dia. Logo depois de você criar o seu projeto e abrir ele, você vai ver uma tela mais ou menos assim, dependendo da ilha que você escolheu ali, né? Rapaziada, a primeira coisa que eu gostaria de recomendar pra vocês e apresentar pra vocês é a escalabilidade. Eu sei, é uma palavra meio difícil, mas é esse botão que fica aparecendo aqui em cima do seu editor. Galera, esse botão é basicamente pra você escolher os gráficos do seu editor. Nossa, Bonnie, mas o seu PC deve ser uma merda, né? Na verdade, não, mas esse editor ele é meio pesado e quando eu gravo mexendo nele ou faço live mexendo nele, fica bem lagado e eu quero um vídeo eu ia falar top, mas eu odeio essa palavra. Enfim, se você tem um PC um pouco mais fraco ou tá sentindo algum tipo de queda de frame ou coisa do tipo, acesse a aba de escalabilidade. Só uma dica, se você deixar tudo em cinematográfica, vai ficar muito bonito, só que esse botão vai sumir. Caso o seu botão suma, você tem que vir aqui nas configurações e acessar esse botão aqui, configurações de escalabilidade da Engine, ok? Já fica esse aviso para vocês. Agora, vamos lá. Esse programa, quando você vê, assim, essa interface, você já fica, meu Deus do céu, fudeu. Vou começar mostrando para vocês toda essa interface, pelo menos a parte básica que vocês precisam saber no início, tá bom? Começando por essa parte aqui de cima, nós temos essa guiazinha com o nome do nosso projeto e todos esses botões aqui que, normalmente, qualquer programa de editor de alguma coisa tem, né? Isso aqui é para você abrir e importar arquivos novos, edições, algumas coisas que você pode alterar na janela do seu programa e tudo mais. Esse botão já janela que a gente tem ali é muito importante pelo seguinte fato, ele serve para você exibir algumas coisas na sua interface e às vezes essas coisas vão sumir por algum engano que você cometer, vamos supor que você tá mexendo aqui, ah, e sem querer você clica no xzinho do organizador e ele desaparece, e o organizador é uma coisa que você vai precisar mexer sempre, é só você ir lá no botão janela e você vai encontrar aqui ó organizador, organizador 1, você clica e ele volta a aparecer. Então essa aba Janela serve basicamente para você encontrar coisas que você acabou perdendo no meio do processo, tá? Logo abaixo aqui a gente tem o modo de seleção, a gente tem seleção, paisagem, modelagem e animação. Os quatro a gente vai usar bastante também, só que nesse vídeo aqui não vai ser necessário, tá? Temos um botão de salvamento, que é muito importante, toda coisa que a gente for mexer, a gente precisa sempre salvar, e talvez um dos botões mais importantes, iniciar sessão. Quando você clicar nesse botão que o seu Fortnite vai abrir Direto dentro do mapa Pode ser que ele dê uma demorada, uma engasgada E uma lagada forte Então eu recomendo você clicar nele só quando você for testar Alguma coisa mesmo, tá? Esse botão iluminado serve basicamente para você ter vários tipos De visualização em diferentes situações né? O wireframe, por exemplo Ele mostra meio que a a malha dos seus objetos, tá? Seja lá qual forem eles. Tem a opção de ver apenas a luz, as hitbox dos objetos e por aí vai. Pode ser que você queira usar isso para alguma coisa mais pra frente. Time of the day é literalmente o horário do dia, né? Se você quer deixar de noite, de tardezinha e tudo mais pra você testar como é que vai ficar no seu mapa. E agora vamos pra parte da direita. A gente começa aqui com o tamanho do projeto. No caso, ele tá com um ponto de interrogação. Esse ponto de interrogação, pelo que eu entendi, ele aparece em duas situações. Ou o seu mapa não tem nada ainda, por isso que ele nem consegue medir Ou o seu mapa tem coisa demais Ele bateu o limite da memória de mapas Que infelizmente ainda existe E ele vai ficar desse jeito e você não vai conseguir publicar Talvez nem testar E do lado a gente tem diversas opções que são muito importantes para você começar a manipular o seu mapa e as suas coisinhas. Eu já chego aqui, tá? Eu vou deixar um pouquinho para depois. Lá na parte da direita do programa a gente tem o organizador que serve basicamente para você ver todas as coisas que existem no seu mundo listadas. Quando você começa um mundo ele já vem com várias coisas, entre elas tem o lugar que você vai spawnar o seu jogador, tem essa água que fica embaixo do mapa, até mesmo as luzes, a luz do sol e tudo que tem dentro do jogo já vai ficar ali listado para você. Você pode tirar várias coisas. Inclusive, uma coisa interessante de se observar é que toda a ilha de Fortnite tem esses, essas montanhas lá no fundo, né? No Criativo 2.0, você pode deletar elas. Você pode clicar nelas e... Delete. Acabou. Você pode manipular elas também, mas daqui a pouco eu mexo com isso. Além do nosso organizador, que é a nossa lista de itens do mapa, a gente tem essa parte de baixo que ficam os detalhes. Aqui não tem nada, mas é porque eu não tô clicando em nada. Quando você clica em alguma coisa... Vão aparecer os detalhes dessa coisa. Isso vai mudar completamente dependendo do que você selecionou. Pode ser... Se você selecionar um objeto ou um dispositivo, pô, já vai mudar coisa pra caramba. Mas basicamente é nessa aba que você vai alterar as configurações dos seus objetos. Seja tamanho, física, programação, material, textura. Tudo você consegue alterar por ali. E por último, mas não menos importante. A gente tem lá embaixo a nossa gaveta de conteúdo. Se você clica na gaveta de conteúdo, você vai ver uma série de pastas. Essas pastas, basicamente, vão ser os arquivos do seu projeto. Tudo que você for importar, você pode criar uma pastinha ali, organizar do seu jeito. E, é claro, a gente já tem várias coisas já preparadas aqui pelo próprio Fortnite. Os nossos dispositivos estão aqui, as galerias estão aqui. E tudo que você conhecia do Criativo 1... Tá aqui dentro, então pra gente começar a mexer Com essas coisinhas, eu vou explicar Essas paradas que eu falei pra vocês que eu ia explicar Antes e a nossa movimentação de câmera Rapaziada, movimentar a câmera Dentro da Unreal é a coisa mais fácil do mundo Eu acho maravilhosa a movimentação De câmera da Unreal, é bem semelhante à da Unity, caso você já tenha mexido Que é o seguinte, basicamente você Clica e segura com o botão direito Pra você rotacionar a sua câmera E também, se você continuar Segurando o botão direito do mouse Você pode usar WAS D para movimentar a sua câmera, como se fosse um jogo mesmo, como se você estivesse voando ali no criativo do Fortnite. Além de ir para frente, para trás e para os lados, você também consegue ir para cima e para baixo apertando Q ou E. Beleza? Você também tem a opção de fazer zoom in e zoom out, no caso, zoom in, zoom out, com as teclas Z e e C. Eu não gosto muito porque fica com uma abertura meio esquisita, meio distorcida, mas vai que você gosta, né? Se você já mexeu com o modo replay do Fortnite, você vai perceber que é bem semelhante. É basicamente isso daqui. Tem outra forma de mover a câmera que eu não gosto muito, mas eu vou mostrar de qualquer forma. Você pode só clicar e arrastar com o botão esquerdo do mouse, que você pode, tipo ir para frente, para trás e mexer um pouco para os lados, mas é meio limitado, eu acho meio esquisito. E você também pode girar a rodinha do mouse para se aproximar e se afastar das coisas. Não gosto. Eu prefiro clicar com o botão direito e mexer com W, A, S, D, Q -I e E. Beleza? Agora, vamos lá. Por que eu tô falando tanto dessa aba aqui de cima? Essas coisinhas vão interferir no nosso gizmo. Gizmo é basicamente a ferramentinha que a gente tem pra mover os objetos, rotacionar eles e aumentar o tamanho deles. Eu vou adicionar um objeto aqui dentro do jogo pra vocês começarem a ver como é que isso funciona. Eu vou adicionar um objeto super aleatório. Eu posso vir aqui, ó, no nosso botãozinho de inserção rápida. E vou vir aqui no básico. Não, no formas. E vou adicionar um cubo. Certo. Apareceu um cubo ali, ele é branco, ele não tem nada. Reparem que o cubo, ele tem essas setinhas. Essas setinhas são os nossos eixos, beleza? Em todo o programa 3D, a gente tem os eixos X, Y e Z. Até no próprio Criativo 1, a gente já tinha isso. Na verdade, qualquer objeto que você clicar, vão aparecer essas setinhas, beleza? E essas setinhas são o nosso gizmo. O gizmo, ele vai mudar dependendo do que você estiver querendo fazer. E é aqui que entra essa parte aqui de cima. Vocês podem ver que a gente tem três opções, né? Uma de movimento, uma de rotação e uma de escala. Se você clicar em cada uma delas, você vai ver que o gizmo muda ali no nosso objeto. Ou seja, se eu quiser mover o meu cubo, eu clico na ferramenta de movimentação e posso clicar e arrastar ele para onde eu quiser. Se eu quiser rotacionar, eu faço a mesma coisa. Se eu quiser aumentar ou diminuir o tamanho dele, eu faço a mesma coisa. Detalhe, você pode sempre apertar Ctrl Z para você voltar as suas ações, tá? Isso é maravilhoso E isso não tinha no Criativo 1 É sempre bom vocês se acostumarem Com atalhos, tá, rapaziada? Eu já sou acostumado, eu não fico Clicando ali pra mudar o tipo de Gizmo que eu tô usando, eu uso os atalhos Do teclado, que são W, E, R W, E, R Beleza? Você pode mudar essas Configurações se você quiser, mas eu deixo como Padrão mesmo, W pra movimentar E pra rotacionar e R Pra mexer na escala Show? Agora que você sabe mover os seus objetos e alterar eles, fiquem sempre atentos com o seu ângulo de visão. Porque olhando esse cubo aqui agora, parece que ele tá posicionado ali no chão, certo? Mas se eu olhar pro outro ângulo, não. Ele tá voando. Então você sempre tem que estar tá de olho em todos os ângulos para você saber certinho onde você vai estar tá posicionando as suas coisas. Beleza? Outra coisa interessante agora sobre esses botões aqui de cima. Esse globinho que a gente tem, basicamente serve para mostrar que os eixos que o nosso objeto tá seguindo são os eixos globais, ou seja, os eixos do mundo. O XYZ do mundo. Porém, cada objeto também tem os seus próprios eixos. Vamos supor que eu rotacionei ele de uma forma, e aí eu quero que essa daqui seja a frente do meu cubo. Se eu quiser mover ele, cara, as setas não vão seguir a frente do meu cubo, elas vão seguir o eixo do mundo. Se eu clicar nesse globinho, agora sim, essa é a frente do meu cubo, porque agora eu tô seguindo o eixo do cubo, certo? Isso é muito importante para vocês alterarem algumas coisas aí no seu jogo, tá? Agora, esses três outros botões aqui são basicamente as grades que a gente tinha lá no Criativo 1, ou seja, seria o quanto você vai afetar as mudanças do seu objeto dividido em métricas? Por exemplo, vamos para essa grade de escala aqui. Tá vendo que ela tá num número muito pequeno? Isso significa que eu consigo fazer mudanças minúsculas no tamanho do meu cubo, caso eu queira mexer uma coisinha pequena nele. Agora, se a grade tiver em um número maior, por exemplo, sei lá, 0.5, se liga na forma que ele se movimenta, na forma que ele aumenta e diminui a escala. Parece que ele segue meio que um padrão de... Bem, um padrão matemático ali, uma métrica específica A mesma coisa se eu colocar um ele vai seguir uma maior ainda Então eu sempre gosto de deixar bem pequenininho para eu conseguir, né, é, editar melhor as coisas A mesma coisa vale com a rotação, tem como você deixar em ângulos maiores E também com o, a, a, o posicionamento das suas coisas Por fim, a gente tem também esse botãozinho da câmera Ele serve basicamente para setar a, a velocidade da sua câmera Se a sua câmera estiver muito rápida, você pode ir lá e diminuir para você conseguir se locomover em locais mais pequenos e mais detalhados, beleza? Eu posso clicar nos objetos e dar um delete caso eu queira tirar ele dali. E isso já vale para tudo que existe no mapa, tá, rapaziada? Eu posso mover até mesmo esses pisos aqui do padrão aqui da ilha, ó. Eu posso subir e abaixar ele ou até mesmo deletar ele. Vamos começar a fazer uma artezinha aqui? Seguinte, eu vou lá no meu organizador para saber onde é que o meu jogador vai spawnar. Então, eu só pesquiso aqui na barrinha, ó. Gerador. Que é o nosso gerador de jogador, né? Igual do criativo 1. Eu posso clicar duas vezes nele. Que daí eu vou ser teleportado pra esse item. Isso serve pra qualquer item dentro do seu mundo. Você clica duas vezes nele que você vai ser teleportado. <risos> Minha dicção foi pro caralho. Deu pra entender, né? Bem, esse gerador de jogador é onde o nosso player vai spawnar quando começar o jogo. Então, eu vou puxar ele lá... Pro nosso. pro centro da ilha. Já fica uma dica aí, rapaziada: se você simplesmente clicar e arrastar, você vai ver o seu objeto movimentando. Se você clicar e arrastar segurando o Shift, a sua câmera vai mover junto com o seu objeto e isso pode te ajudar bastante. Então vamos lá? Cadê o centro da ilha? Tá lá no meio do mapa, né? Óbvio. Obviamente. Ih! Ih! Ai, meu Deus! Tá doendo o meu braço já. Aí, pronto. Vou deixar o nosso player spawnável no centro da ilha. E agora a gente pode começar a colocar e modificar algumas coisas. Bem, eu vou abrir a minha gaveta de conteúdo aqui embaixo. E eu vou pegar algumas coisas que já existem no Fortnite mesmo. Reparem que já tem o nome das coisas ali, ó. Devices, que é dispositivos, galerias e tudo mais. Luzes, materiais. Eu vou aqui nas galerias. Vou pegar qualquer coisa aqui, ó. Adereços... Galeria de... Não, pista de corrida, não. Vocês podem ver que tem os mesmos nomes das galerias do, do Criativo 1 mesmo, né? Então, sei lá, vamos pegar qualquer merda aqui. Confesso que eu queria uma merda engraçadinha. Aqui, ó, achei. Pode ser o puto do seu pai. Vamos colocar seu pai aqui no mapa? Aí, pronto. Colocando seu pai no mapa, vocês vão ver que ele pode demorar um pouquinho pra carregar a textura. A gente já pode editar tudo envolvendo ele. Inclusive, a escala a gente pode esticar. A gente pode aumentar, pode diminuir E isso era coisa impossível no criativo 1 Beleza, você até podia mexer na escala das coisas Mas tinha um limite, né? Aqui não tem, você pode deixar as coisas minúsculazinhas Se você quiser, beleza? E aí, rapaziada, vocês começam a modificar o jogo Da forma que vocês quiserem, né? Vocês podem ir lá e pegar outras coisas Além do seu pai Tem também a cabaninha aqui, ó Tá vendo? Ela demora um pouco pra carregar a textura Mas carrega, porque já tá tudo vinculado Eu vou fazer uma coisa super aleatória, bem rápida. Rapidinho aqui, só para dar de exemplo mesmo, tá? Ó, já fica a dica aqui, rapaziada. Se você colocar um objeto e quiser duplicar ele, você pode segurar Alt e mover o objeto. Que daí vai sair um novo a partir dele. Eu vou fazer meio que um... um parkourzinho mega aleatório aqui, bem bobinho. Só pra gente... só pra vocês verem a prática da coisa, né? E a gente conseguir testar depois. Certo? Eu acho. imagino que essa altura aqui já dê pra gente pular. Já vou iniciar a sessão. É só clicar ali em cima. Clica em salvar selecionado. Inclusive, eu tô esquecendo de uma coisa importante sempre salvem o seu projeto. Você pode clicar ali ou apertar Ctrl S... Isso é importante, porque vai que seu PC explode, né? Ah, o bom é que, enquanto carrega, dá pra você jogar uma partidinha de Pokémon Unite. Dá pra você dar uma descansada. Porque o negócio é lento. Bem, depois de apenas 25 horas, meu jogo carregou. E como vocês podem ver, eu spawnei exatamente naquele centro que eu tinha deixado meu gerador. Eu tô em primeira pessoa, porque no Criativo tem essa opção já faz tempo, tá? É só você pegar o seu telefoninho, apertar O, e você pode deixar a câmera de edição imersiva. Caso você não saiba disso até hoje, agora você sabe. Então sempre que eu tiro meu celularzinho eu volto para a visão do Fortnite normal Vocês podem reparar que aqui dentro a gente tá mais ou menos naquele modo de edição do Criativo 1 mesmo Ou seja, é, não tá com o jogo iniciado Eu tô no modo de edição, eu posso pegar as coisas que eu editei pela Unreal e editar aqui dentro também Então vamos supor que você seja mais familiarizado com a construção dentro do Fortnite mas você quer usar elementos do Criativo 2.0 no seu mapa Cara, você pode colocar as coisas do Criativo 2.0 Abrir o seu jogo E editar o resto aqui por dentro Você vai salvar esse mapa daqui E ele já vai atualizar lá no seu mapa da Unreal Então veja só, eu já coloquei aqui os pisos Já dá pra gente fazer o nosso parkourzinho Mapa foda demais esse daqui e agora vem uma das partes mais interessantes Eu tenho o meu monitor secundário aqui Então eu vou mexer por ele Mas se liga só, rapaziada Eu vou ficar aqui, ó, olhando pro, pra esses pisos que eu coloquei E vou editar eles pela Unreal Se liga só Ó, tá vendo? Ele atualiza em tempo real, velho Então eu posso pegar aqui, até aqui o puto do seu pai aqui, ó <risos> E ele vai olhar pra vocês agora, hein? Ó, ó Oh, shit Calma, ele olhou pra real E agora é pra vocês que medo, hein? Então você pode acabar usando esse modo aqui pra você, sei lá, ver as coisas mais de perto e ver se você não queria fazer alguma alteração diferente. Vamos supor que eu colocasse o piso num tamanho, tipo, que não daria pra eu pular. Beleza, eu testava aqui na hora. Ah, não dá pra pular? Beleza, eu pego meu celularzinho aqui, mudo e ele já vai atualizar em tempo real. E galera, a partir daí, o céu é o limite. A memória da ilha também, né? Infelizmente Eu sei que muitos de vocês estão pedindo Coisas muito insanas e que eu vou Trazer aqui pra vocês, como por exemplo Importar modelo 3D, animar Esses modelos 3D, usar as câmeras cinematográficas Pra fazer cutscene, mas Galera, um passinho de cada vez, beleza? Pode ser que você já saiba mexer na câmera E nas coisas básicas da Unreal Enquanto tem muita gente que ainda não sabe Amanhã já vai sair o nosso vídeo de Importar modelos 3D E animá-los, beleza? Eu espero de verdade que vocês estejam gostando Gostando dessa fase do canal, eu tô vendo que a galera Tá curtindo muito, a galera tá muito empolgada Comentando bastante, eu tô lendo tudo Então rapaziada, se teve alguma coisa que eu esqueci Aqui hoje, se tem alguma coisa que você Queira comentar, uma forma mais fácil de fazer As coisas, qualquer sugestão, manda pra mim Que eu tô lendo tudo, vamos conversar Demorou? Eu espero vocês aqui No próximo vídeo, amanhã às 18 horas Não esquece de deixar o seu likezinho aqui embaixo Porque isso tá ajudando demais E é isso, beijão do careca Fui!